Oi gente, estou passando aqui pelo hotel, olha quem que é os quartos, olha esse corredor pessoal Aqui é a piscina, hoje a gente vai lá ver, eu tô naquele quarto ali, ó, 311 Vamos abrir O o papai de yoga. E que bonito, muito Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui no Hotel IHG através dos pontos é meus amigos top demais, agora eu quero mostrar o quarto para vocês, essa suíte maravilhosa upgrade que eu tive aqui vocês devem ter visto a alegria do Jocker, eu deixei eles primeiro aqui agora vamos ver aqui o hotel, tá? Então assim, vamos lá o frigobar isso aqui é pago tá? No entanto na sala VIP que vocês me viram eu trouxe o quê? A água, de graça, que ela me deixou trazer. A colaboradora falou que eu podia levar quantas eu quisesse. Então, duas águas aqui. Uma com gás. E outra gás. Duas sem gás. Duas sem gás. E uma com gás. Energético, eu trouxe dois. Então, isso daqui eu não vou pagar. Tá certo? E eu posso ir até às 11 da noite buscar mais se eu quiser. Esse café é cortesia. Então, eu tenho dois cafés, quatro cafés, seis cafés. Então eu não vou descer para buscar, porque eu tenho aqui café grátis também, tá? Aqui o manual referente às informações E sobre os pets que eu trouxe, o Líbio Joca Aqui também o manual informando, tá? Isso daqui eu pago, então se eu quiser um uísque Eu vou pagar, tá? Como eu não tomo, fica por aqui, certo? Bem, quando você entra aqui no quarto, de cara você vê esse sofá Eu recebi uma suíte como cortesia Então, vocês estão vendo aí o sofá, a mesa, tá? O hotel muito chique. Essa poltrona. E aqui, que vocês estão vendo. Certo? Logo, um pouquinho pra cá, você vai dar uma volta. Vai encontrar quem? O Lipinho jantando. E esse sofá que vira uma cama também, caso queira. Tá? Mas não preciso. Então, já dei a do Joquinha, a aguinha deles, que eu trouxe. Só que esse material, quem deu foi o hotel. Então, isso daí, ó. É o hotel que deu, tá certo? Então eles estão comendo. E agora, dá uma olhadinha, ó, olha o tamanho do hotel, ou da suíte. Aqui é o banheiro, tá? Então o banheiro, olha que bonito o banheiro. Esse é o melhor hotel que eu fiquei até hoje, tá? A box. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Dá uma, olha a qualidade. Olha a qualidade, tá? Olha isso daqui. O tanto de creme, shampoos que tem. E essa caixinha com materiais para a gente poder usar aqui tá ó pontonete para limpar o rosto toquinha tá vendo aí ó tudo isso aqui é brinde tá ó banheira que eu vou usar que eu não sou nem nada e lá secador toalhas ok ó agora vamos para o guarda-roupa tem ferro de passar roupa tem mesa tem um roupão, tem um cofre, um cofre também. Olha o roupão, tá? O roupão pode usar. Tem a toalha Aqui, ó. O chinelinho. Isso aqui é cortesia, brinde. Tá, ó. ó aqui é brinde. Tá vendo? Pra levar. Tá vendo? Você posso levar. Que é do IHG. Lógico, roupão eu não posso, mas o, a toqui, o chinelinho eu posso. Aí eles deram a cama, o joca, deram é, a, o, a toalhinha... O, tapetinho higiênico, deu pro Joaquim também, que é dois. Aí, gente, olha a escrivaninha pra trabalhar. Olha esse quarto. Olha essa cama. Olha que luxo. Vou dar uma amplitude pra vocês, ó. Olha isso, que maravilha. De presente, olha lá, o Lipinho, tá fazendo aí. Tá na, no, no sofazinho, na poltrona, ó. Aí eles deram de brinde mais duas águas, que é cortesia. Tá vendo aqui? Água mineral, cortesia, Tá vendo? E também deram aqui as informações referente à hospedagem. Tá? Eles me dão ali... O Joaquinha chegou. Ó, o Joaquinha. Quer subir, ó. Joquinha quer subir. Sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe olha, lá, Joquinha tem que aproveitar lá. brincar, Olha lá, olha lá. Olha. olha que alegria. Olha, olha, olha. É, <risos> <risos> lá, olha lá. Olha lá, olha, olha, olha lá. E aqui, gente, nós temos esse espaço. Está escuro. Mas, ó, que legal. Eles deram essa, essa área aqui aberta que está dentro do meu quarto. Então, eu tenho essa mesa... Pra mim, ó, tá escuro, mas é uma mesa, tá vendo aqui, ó? Tem um, alguma coisa aqui atrás, eu não sei o que é. Esse, esse espaço aqui, esse quintal é meu, o Lipe Bujoca, ó. Eu tenho esse quintalzinho, olha eles aqui, tá? Então, água é o que não vai faltar pra nós, tá? Ó, água é o que não vai faltar pra gente. Olha lá, olha lá, brincando. Agora é hora de brincar. Olha lá. Alegria, aí. Alegria. Por isso é bom, pessoal, ter dois cachorrinhos, tá vendo? ó que legal. ó que maravilha. E aí, pessoal, tem aqui o, o rádio relógio, tá? Então, todas as informações, tá? Pra gente, ó. Tenha certeza... Tenha certeza, temos um compromisso com alto nível de limpeza. Isso significa quartos limpos, bem cuidados, tá vendo? Então, bem explicadinho pra gente, tá? Que a Juliana deixou que é a equipe de limpeza do, do, do hotel, tá? E aí, eu quero mostrar pra vocês que quando você chega aqui também, pelo meu Platinum Ambassador, eles me deram o Welcome Kit. Então, eu vou mostrar pra vocês o Welcome Kit pra vocês verem. Dois kits, o Welcome Kit, tá? Então... Eu posso pegar drinks no bar, tá, ó. Olha lá, tá? Então eu tenho direito a esses drinks aqui. Como cortesia, ó. Tá bom? O embaçador, o que, que eles te dão de presente? Eles dão o Kit welcome, tá? Então, eu vou estar com vocês aqui agora, um pouquinho, para explicar. É, eu estive aqui no hotel através dos pontos IHG. 22 mil pontos de graça ao hotel. E por eu ser nível ambassador, eu tenho uma cortesia de uma noite free. Como eu vim hoje sábado para domingo, eu posso me hospedar de domingo para segunda de graça, sem pagar nada. Então eu tenho uma noite free por ano pelo nível ambassador. E tenho direito também a toda vez que eu me hospedar ao welcome kit, que é o welcome drink de graça, dois welcome drinks de graça. Ou se eu desistir do welcome drink, eu posso Escolher 600 pontos no meu programa. Eu preferi pegar o Welcome Drink. No entanto, se eu quisesse pegar 600 pontos de cortesia, me hospedando aqui, eu poderia, pelo nível Ambassador. Tá certo? Após o nível Elite Ambassador, tem direito também, caso eu consiga me atingir ao nível do programa, Diamond Ambassador, e depois, por convite do próprio IHG do programa de fidelidade, ao. É o um nível superior ao Diamond, que significa Royal Elite Ambassador, tá? Que foi que a nossa colega lá da sala VIP falou para vocês. Me chamando para é, tirar o Joaquim de baixo da cadeirinha lá. Eles estão brincando. Olha lá. Cadê o Joaquim? Olha lá. O Joaquim está lá. Ele quer que eu tire o Joaquim de lá. Então eu vou... O mais legal, pessoal, é que é tão grande, é tão grande, que você anda por ele aqui. E você fala, meu Deus, que suíte maravilhosa que é essa? E é assim, o que eu posso dizer para vocês é que é o melhor hotel que eu fiquei até hoje, com certeza, tá? Você viu o corredor como que é bonito, o banheiro que eu já mostrei para vocês. Essas foram as condições que eu estive e cheguei aqui no hotel é, IHG através do Intercontinental. Uma promoção de final de semana que eu consegui através com os 22 mil pontos que eu tinha IHG. E você pode transferir os pontos para o programa IHG também, é, Rewards, é, transferindo a Livelo e dos seus outros cartões parceiros, caso aceite, transferir para o IHG. E também comprando pontos para o IHG, Tá certo? E para finalizar, o Lipinho e Joquinha brincando. É só eu andar um pouquinho que ele sai correndo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá a velocidade, ó. Vira? Joquinha? Ô, Joquinha, vem. Olha lá que ele vem. Tchau. Joca? Cadê o Joquinha? Tó, tó, tó. Uhum. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Outra Renda Até o próximo vídeo Fico com Deus